é o tráfego orgânico é bom para quem para quem não tá com muito dinheiro para começar né com sim. daí o tráfego orgânico é bom para começar é, a gerar um dinheiro né então, a gente tem que aprender essa tática entendeu imagina é por que querer ir para trás pago agora o Facebook vai ter que bloquear outra coisa que eu acho é, tem errado que... tem que entender faz, né? como sim como funciona né então, um monte de gente fazendo, uhum. ah, eu vou botar no, no Face ADS 200, 300. Facebook vai te bloquear. Ele vai te bloquear. Uhum. Uhum. Mas isso aí só Mas se você hein? ir de uma vez sem ter experiência no, e não entender como funciona a ferramenta, é. só vai se ferrar, né? Como, como dizem, né? Sim, eu além de tudo entender tu não... bem a ferramenta e estudar bem. Exato. Além de tu perder dinheiro, torrar dinheiro, Estudar ele vai te bloquear. um que... pouco para Né? Isso. Então, por isso que eu digo, não... eu não tenho pressa, entendeu? O tráfego... E já o tráfego orgânico, seja, vai investir em tempo, né? Em vez de dinheiro. Sim, sim, sim. Não investe em dinheiro, mas investe em tempo. Aí as pessoas pensam Exato. que é fácil, sim. mas não é, né? Tem que se dedicar, né?